As pessoas físicas só podem doar em dinheiro para as campanhas eleitorais até o valor de R$ 1.064,10. Esse depósito tem que ser identificado com o CPF dessa pessoa física doadora. Valores acima de R$ 1.064,10 devem ser feitos por transação bancária e, para as próximas eleições, já será permitido também que seja por cheque. Um abraço e até o próximo.